desenhar o fluxo de caixa então na HP nós temos algumas teclas aqui que ajuda muito porque porque isso aqui é um computador é um é um processador então sempre eu venho aqui limpo a pilha operacional da máquina tá? então agora eu vou ler este fluxo de caixa nesse momento aqui essa informação que é chamada CFO quer dizer é, é o fluxo de caixa no momento inicial então eu venho lá e falo assim, é para a calculadora zero. Agora aqui eu vejo que o CFO está na parte de baixo da calculadora, então é uma tecla azul. Eu coloco aqui G, CFO. Quer dizer que eu guardei essa primeira informação da tabela aqui na calculadora, na pilha operacional da máquina. Agora aqui eu estou no primeiro período já, ó, CFJ. Então, CFO quer dizer origem, CFJ é no primeiro período. O que aconteceu no primeiro período? Houve uma amortização, houve um desconto, não houve nada, é zero. Então eu venho lá para a máquina e digo assim para ela: ó, zero G e venho lá no CFJ. Beleza. Agora eu estou lendo aqui, estou nesse passo aqui agora. Perceba que aqui agora eu tenho um valor 60. Opa, eu vou lá para a máquina alimentar ela, vou dizer 60, ó. Eu falo G, CFJ, mas eu estou percebendo que esse 60 aqui, ó, ele se repete por quatro parcelas iguais. Então, quatro parcelas iguais, então, é o meu NJ. Então, eu venho aqui, digo para a calculadora, ó, ele se repete quatro vezes, eu venho no G e aperto na tecla NJ, que é a tecla azul. Agora aqui a taxa é 2%. Então, simplesmente eu venho aqui 2I, e para mim encontrar quem é o valor né, desse pagamento, né, desse novo valor principal, eu venho aqui e digo, aperto nessa tecla F. Ó, essa tecla F ela vai, vai me remeter aquele camaradinha em cima do PV. Ó, eu venho aqui F, ó, ó, NPV, apertei ali, 223,98. Ó, número 4. Qual é a prestação do financiamento de 4 mil a uma taxa de 3% ao mês a ser pago em 10 prestações, mas com uma carência de 5 meses? Desenhou o problema. Então, de novo, ó, como que eu vou resolver? Eu peguei aquela forma genérica do problema. Peguei aquela, da, aquela equação e trouxe aqui. Ó, que é 4 mil, que é igual a PMT, que é igual a 1,03 elevado a 10 menos 1. Está aqui a fórmula. Então, eu fiquei aqui com 4 mil que multiplica PMT mais aquele, esse... Coeficiente 7,5582, o qual eu passei dividindo. Gente, quanto mais casas decimais você deixar aqui, ó, mais próximo do resultado. Observe a sua tabela. Deixa eu ver se eu tenho a tabela. Ó, a tabelinha lá. Ó. Perceba que a tabela ela trabalha com seis casas decimais. Tá? Essa, essa aqui é uma tabela de fator de correção. Ela é uma tabela de fator de correção para valor presente e também existe a tabela de fator de correção para valores futuros, que é o montante daí, né? A loja de anuncia, compre tudo e pague em 10 vezes. Leve hoje e só comece a pagar daqui 3 meses. Carência, né? Se a taxa de financiamento é de 3% ao mês, qual é o valor da prestação de uma geladeira cujo preço à vista é de 2.800? 1.03, esse camaradinha aqui, eu vou pegar ele e vou elevar a 10. Já elevei. Agora eu vou diminuir um dele, um menos. Agora eu vou guardar esse cara que possivelmente, ó. Se eu colocar com seis casos decimais aqui, ó. Veja, ele vai, eu posso colocar oito, dez, Agora eu vou fazer a conta de baixo. Então, como que eu começo a conta de baixo? Sempre pela parte mais complexa. 1.03, esse camarada ali. Vou elevar É 12, então, né? Então eu vou pegar o 12 e vou elevar. Elevei isso, e agora o que, que eu faço? Eu vou pegar aquele 0,03, a taxa, 03 e multiplico. Pá! Multipliquei. Então, isso daqui, ele cabe no denominador. Então, eu vou estocar em qualquer lugar. Ó. Vou estocar lá no 7. Está estocado. Então, agora o que, que eu vou buscar? Vou buscar o numerador dividido dividir pelo denominador. Posso até limpar aqui. Ó. Vou pegar o recall zero que é esse carinha, e agora eu vou chamar o recall, vou chamar aquele 7. Ó, e agora divido. 8,040534. quer dizer, este camarada agora eu vou dividir pelo 2.800, né? Eu posso também estocar ele, se você quiser estocando, pode estocar, se não quiser pode simplesmente anotar ali, não tem problema nenhum, tá? Ou você pode já obter o inverso, pega o inverso dele e só multiplica daí, mas eu vou dividir. Por enquanto eu vou dividir. 2.800, esse camarada. Agora eu vou chamar o Rico 7. Coloquei aqui no set e divido. Deu 348,24. Isso, tá? É, desenhando, tem que fazer um esboço, porque é muita informação. Ó, exercício número 1. Um. Qual é o valor da prestação mensal sem entrada? Opa! Olha, falou que não tem Entrada tá, opa, se não tem entrada, então, é, lembra, não é uma renda antecipada, então, você já vai cair naquele caso, que ele é um pós antecipado tá, é uma renda imediata pós Por quê? porque ele falou aqui, ó, no exercício, que não tem entrada, deu financiamento de 10 mil, então, ó, claro que essa quantidade de zeros aqui vai aumentar, depende do contrato, Esse aqui é um problema bem fictício, só para efeitos de verificação de fórmula mesmo, ó, com um prazo de 12 meses, então meu M é 12 meses, há uma taxa de... Tre... Oh, então, né? Sabendo que além das prestações mensais, serão pagas duas parcelas intermediárias semestrais. Oh, opa, no próprio contrato já constou ali, ó. É, de 3 mil, duas parcelas semestrais de 3 mil, show de bola. Então você veio aqui e descreveu, ele quer saber qual é o valor da parcela, quanto que eu vou pagar, sendo que... Daqui seis meses vai entrar 3 mil e dali mais seis meses vai entrar o outro 3 mil num financiamento de 10 mil. Tá? Então perceba, ó. aqui estão os dados do problema e aqui está o desenho. Veja o que aconteceu com o desenho. Ó. Período inicial. Ó. Então aqui ele falou ah, mas, pra, pra, pra", em 12 vezes. né? Ó. Então ele falou que é 12 meses. Então você começou lá. Tenho 12 períodos aqui, 12 meses. Tá. Qual é a taxa? Eu coloquei lá o 3%. É, o que aconteceu com esse 3 mil, ele vai pagar daqui, no, no, daqui a seis meses, então o período inicial não conta, né? daqui a seis meses ele paga 3 mil, e no final do contrato ele vai pagar os outros 3 mil. Mas, mas no, o que, que a gente está procurando mesmo? Eu estou procurando saber, ó, nessa primeira parcela, quanto que ele vai pagar? Nessa segunda parcela, nessa terceira parcela. Gente, esses valores são valores fixos, são valores que não oscilarão. Legal, são elementos que vão estar tá fechadinho ali, então tá bom. Então vejamos: ó, PMT é o AN que é o valor atual, né? É o valor atual de 10 mil. Foi colocado ali, menos aqui PMT, -I, é, que é o 3 mil. Então aqui o que, que a gente fez? Nós calculamos aqui: ó, que era aquele valor é, dos balões, ó, é 3 mil e 3 mil. Um é dado no período. 6, e o outro é dado no período 12. Você pegou e fez essa, fez essa divisão, fez a divisão, somou todo mundo, né? Veja que aqui eu até coloquei um colchete para você verificar o que está acontecendo ali. Ó. Aí você faz o quê? Diminui isso em 10 mil. Legal? E aqui se faz o quê? Aqui é aquela parte da fórmula da, da postecipada. Então é o que der, o valor que der aqui que multiplica, né? O valor que der aqui que multiplica quem? Que vai dar 540,83.